Ela tem lá a Tumba Mágica, ok? E tem um Ogre. E aquele Ogre é burro que nem um pneu. Portanto, <risos> o nosso objetivo é, de alguma forma, afastar o Ogre, tentar roubar aquilo sem ela dar por isso. Se ela der por isso, estar, dar cabo dela sem o Ogre dar por isso. Se o Ogre também der por isso, é mais complicado. Mr. Duncan! Olá, você está aqui tão sozinho, sempre aqui a trabalhar e trabalhos forçados. Não se sinta tão triste abandonado. e ah, um abandonado? o cara é abandonado. o patrão patroa não está cá e sozinho. E a única pessoa que, que fala consigo é a sua patroa, não é? Às vezes vem as irmãs dela, normalmente é para serem parvas. Tu gostavas de vir conosco? Ah... Para um, onde? Um. Explorar muitos muito sítios novos. Ok. Tu vais aqui conosco? Ah. Uh, sim. Ah, oh, estou tão feliz! Eu faço um pull perception para ver se, se a bruxa vem. Apesar de teres falado miseravelmente é mal. Tu ouves barulho. Então vamos um para onde, pequenina? Sim, olha, se eu pudesse passar as tuas cavalletas. Pode, mas... não, não, não te importas com os salpicos, pois não? <risos> Não, é tão giro, é tão giro. leva te a ti e deixa o gás o outro naquiz ir na com eles para trás. Pô. Vá, Para Ainda bem que o outro ir com ele, eles esquecem se de levar a puta gravestone. Vou fazer uma minor illusion aqui ao pé deles, aqui ao pé do Sun. Assim, um quadrado a dizer assim, há movimento na água. Ainda bem que eu estou rodeado de água. É vou só procurar a gravestone que é suposto levar. É que brilha. Então eu levo o resto? Tu és bom nisso? Não. E vocês veem tipo o leão a tentar puxar aqui, mas pff, que é o um merda nesse mês. O Brian está a revirar tanto os olhos daqui a um bocadinho que está de costas, para o que se está a passar. Ah. Ok, 10. Pimba. Vocês de repente veem tipo o cofre. Tipo para mandar uma corrida e bem, E é. eu pergunto a Eu Não estou a perceber, mas tu estás a perguntar isso porquê? A Karen chegou que é o... aqui. Tá e perguntou à Gillian. E a Giliana és tu? É, é, estamos a falar. Não. Não, não, nós não estamos a roubar nada. Eu pisco o olho. Eu estou em cima do Ogre, ele não vê. Ok, ok. Mas eu e o Ogre estamos a andar para este lado. Já estamos a caminho. O Ogre foi. Ah, peço desculpa, Não fiques triste, triste. meu Eu Entretanto, vocês começam a ver uma criatura a sair aqui fora, a mover-se aqui, ou vocês veem tipo a cabecinha dela aqui a aparecer na ilha. Nobody move a muscle. O bairro nem respira. Se ele, não, se ele não se mexer, pode ser que ela não o veja. Mr. Duncan. Sim, ah, vamos começar a fazer uma corrida naquela direção e a próxima casa que tu vires é a da irmã da tua patroa e o primeiro, primeiro a chegar ganha. Ok, quem, quem vai correr comigo? Sou eu, tu e este senhor aqui. Pode ser? Ok, é que sabes filho. Então vá, vamos lá, vou contar até três, vou fazer aqui o risco no chão. Já fiz o risco no chão, vamos pôr-nos todos na linha. Preparados. Preparados? Vai! Bum. E vocês veem que o Emma os dois a desatar a correr numa direção com a Carranda. Puta, ela tem lightning bolt só, tipo, é Eu parti, mas fiz <risos> de conta que tinha tropeçado e, e tropecei e <risos> caí para o chão de propósito só para eles irem e para eu ficar ali a fazer tempo. Eu quero-me esconder aqui atrás da casa para ela não me ver. Okay. Então vou-me pôr ao lado dela. Surpresa! Hello there! Está a dona Tromba! E vamos começar a trabalhar. Pumba, pumba! Melhor, estou aqui na quina. Hey, uh... O Brian está aqui, está a ver? Puta, ela tem lightning bolts! Nada, não digas nada. Eu fico ali a ready para quando o urso chegar para o lado, eu mando um simbolo. O que é que foi? Não foi nada. Não estou pensando nada. Não vais entender. Já, yeah, yeah. já, deixa o Hugo chegar. Então, okay. é a Maver. O que é que se passa aqui? Liga de merda é esta? E ele prepara o um spell e lá. Ela... <risos> <risos> e lá fica aqui um. Umba! Xarrou Ah! Merda. Erraste! Mais sim! Safaste! Ai, graças a Deus! Assim posso usar o puto do meu spell para eu não morrer em vez de ter de usá-lo para salvar a health. Venho para aqui, meta a cena. 20 para acertar. 11 de dano. 1D12. Um 1. Um. <risos> É okay, o Benito. É o Malene. E tu, David, quando é que és tu? <risos> <risos> Lol. <risos> Não, é. Não te consegues esconder. Ok, mas acertas nela. Né? Pronto, okay. e a Degra fica lá Tal. Carrega-te. Vou gastar o um Keypoint. Pumba. Pumba. Ela vai fazer um spell. Bora lá, impar para a Alexandra. Oh. Oh. Adeus, Deu. Alexandra! Ah, ok. Estás dentro da água, mas estás a suar. Larguem um ovinho. Bran está a sentir este Magic Missile, querem só ver. Olhem só, 15 damage. Ok, 6 damage. Era o pior valor que podia ter calhado. mano para cima dela. Se eles tipo o urso a tentar apanhar Salmão. Acho que apanhou já. Oh, na boa. um ponto de vida. Karen, ilumina a Maven e vocês, neste momento, vem o cadáver dela lá afundar. Eu vou fazer um bocado um um de choque, até para quando ele vier. Sim, ele já vem para o outro lado quando tu ainda vais a correr. Tu tens mesmo as pernas muito pequenas. Ai, eu estou cansada, só te podes desmolar, por favor. E vocês, quando param, vem tipo o gajo outra vez, que a Gillian, assim, no ombro. Como se fosse tipo, ou cá, é assim. Eu estava à espera que a Xana morresse para vir aqui para o meio, reçá-los imediatamente. Ai, o Brian vai, vai rapidamente, vai logo lá para o barco, vai logo ter Kael, e dizer, puto, não estás bem a ver o que é que acabou de me acontecer. Estás um bocado sem o Não, meu filho, já tens aí o que eu vos pedi. Está aqui, drop the rock. E, e, e o que é que a minha irmã disse? Lightning bolt. Não disse grande mais coisa. Disse que tínhamos de ter outra irmã para ir buscar qualquer coisa. É, mas pronto, para evitar stress nós voltámos atrás e fizemos como se embora roubámos a pedra. Olhem, muito obrigado. nada. Eu penso que agora o caminho deverá estar mais visível. Siga o caminho. <risos> Ótimo, fantástico. Vamos embora. Adeus. Tenha um bom, bom dia. Você... Ela vai abasar. A Jillian quer é que tem mais percepções. Percebe, -se. Percebe -se que ela tipo, faz alguma coisa do género, um spell. Que isto dá uma forma afeta o sítio onde vocês estão. Malta, é só seguir em frente. Bora, siga caminho.